Nós temos hoje mais de 5 milhões de trabalhadores que estão trabalhando para aplicativos e que não recolhem, essas empresas não recolhem para a Previdência Social e, portanto, o trabalhador fica sem nenhuma proteção. Ele não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito ao auxílio-acidente, não tem direito a contar o tempo de aposentadoria, então, muitas vezes, o trabalhador está preocupado só com aquele rendimento diário. Mas a gente tem no Brasil, graças à, à, à luta dos trabalhadores, a previdência social. A previdência social é uma conquista do trabalhador. Então, todo trabalhador tem que ter direito à previdência social. A trabalhadora, além desses auxílios, tem também o auxílio natalidade, que é fundamental para que ela possa... A, depois que tem o seu nenê, ela possa cuidar dele por quatro meses, né? sem nenhuma preocupação de trabalhar. Então, essas coisas são conquistas do povo brasileiro e têm que estar acessíveis a todos e a todas.